Transparente. Celebrar o Dia Internacional contra a Corrupção. Filmes comentados, concerto e festa. De 8 a 12 de dezembro. No Cinema Nimas, no Largo Café Estúdio e na Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa. Uma iniciativa da transparência e integridade.